E aí, a gente começa a pensar nos diferentes papéis, né, do feminino, né? E como viver o equilíbrio, né, dentro desse, desses diferentes papéis femininos. E para falar desse assunto tão tão bonito também e finalizar esse nosso painel, eu vou chamar a Isabela e a Patrícia. Bem-vinda, meninas. É muito bom estar aqui com vocês. Olá, Fran. Oi! Então, eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho de vocês, para a gente começar a conversar, então, sobre esses papéis femininos, né? E, e, e trazer um pouco de como é que ele, com essa desordem, na verdade, que, que a gente percebe nesses papéis, a gente pode se conectar com a busca de, de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Pode ir. Pode <risos> ir. Acho que a Paty está aí também, né? Tô. Ah, tô. Então tá. Você começa aí. Oi, na... Oi Paty. Tudo, bem? Tudo pra... bem? Obrigada, obrigada pelo espaço, né? Obrigada a todas as meninas por estar aqui. É, eu acho que não existe uma fórmula mágica, mas a gente está aqui compartilhando um pouco das nossas histórias, das nossas experiências. E eu espero que com esse compartilhamento a gente consiga conectar pessoas e, e e talvez trazer um pouco de luz né, para algumas, algumas, algumas dificuldades, enfim, alguns insights, e a gente possa ajudar de alguma forma outras pessoas que se encontram no mesmo momento, ou que estejam vivenciando é, situações parecidas. É, estamos aqui né, com a Patrícia, é, eu sou Isabela, é, tenho 43 anos, sou coach, atuo como gestora de projetos de treinamento e consultoria, e acho que esse treinamento e esse programa do Woman Leadership foi muito bacana, que trouxe para gente aqui uma série de convites para um novo olhar, né? E esse essa reinvenção e esse equilíbrio é, veio, acho, muito de do que a gente trabalhou nesses seis meses, nesses seis encontros de, de mentoria aqui com vocês. Mas conta para a gente um pouquinho de você, Patrícia, antes de eu começar a falar. Por favor. Olá, gente. Boa tarde. Obrigada. Obrigada a todas que estão aqui. Parabéns por todas as apresentações aí. É... Meu nome é Patrícia, eu tenho 44 anos, sou de São Paulo, sou advogada, formada há 20 anos, mas agora no último ano eu resolvi empreender... Então, eu, sa... eu não saí porque advogada, uma vez advogada, sempre advogada, né? É, mas aí eu resolvi mudar um pouco né, o meu rumo e estou enfrentando aí uma, uma nova aventura que é a de empreendedorismo. Né? É, surgiu a oportunidade de eu adquirir uma, uma perfumaria, né? é um espaço de beleza, é integrado no salão de beleza. Com outros profissionais, e aí eu tô nessa, nessa nova jornada. Aí é, nunca fui do mundo corporativo, fui na verdade só na época de estágio, né? Quando eu fiz estágio, e depois disso eu optei por ter o meu próprio negócio. Sempre tive o meu próprio escritório, e exatamente em busca desse equilíbrio. Então, acho que assim a minha, a minha escolha foi realmente para buscar um equilíbrio e conseguir tentar, né, conseguir uh, conciliar tudo aquilo que eu desejava dali para frente. E aí vamos começar a falar dessa busca aí, né, que não é tão fácil. <risos> pois é, é verdade. Mas eu acho que esse momento de isolamento, ele nos fez né, olhar é, uhum. para as relações, é, para as relações pessoais e profissionais e esse programa nos fez ainda olhar de uma forma mais é, gentil ainda e foi um convite eu posso dizer que para mim foi um convite é, que o programa me, me proporcionou né de olhar é, para esses papéis que a gente normalmente digo por mim que eu me vi nesse lugar de desordem né onde é, eu não conseguia ter esse equilíbrio nesse papel do mundo corporativo, mais o papel de coach, mais mãe, é, filha, né, nesses diferentes atuações que a gente tem, cachorro, gato, passarinho, e procurar entender, né, de que é importante a gente ter um olhar para nós mesmas foi um primeiro passo importante e muito instigante para mim poder entender que eu posso, né, me colocar em primeiro lugar e que me colocar em primeiro lugar, estabelecer uma certa ordem, <risos> né, nesses diferentes papéis, é uma forma não só de compaixão comigo mesma, mas é uma forma de compaixão com todas as relações que estão, né, que estão ao meu lado, então profissional, pessoal. Então, esse foi um primeiro olhar que me trouxe, de, de a gente conseguir estabelecer esse cuidado, olhar para mim, para o meu cuidado, para poder ajudar os outros. Acho A gente só pode ajudar os outros realmente quando a gente está inteiro. né? E estar tá inteiro exige autocuidado. Então, esse foi um primeiro olhar, assim, que embora é, eu, a gente ajude muito no papel de coach, eu ajude tantos outros, a gente deixa de se olhar muitas vezes. né? Então, esse foi um convite maravilhoso que me identificou, me, me, me ajudou a identificar é a, a falta de autocuidado, de autocompaixão, de colocar a primeira máscara de oxigênio em mim para poder ajudar os outros. Muito bom. Não sei se a Paty quer complementar. É, eu complemento falando assim, na verdade a mulher ela tem essa busca incessante né, pelo equilíbrio, porque... Acho que até a própria sociedade coloca isso em cima da gente, né? Porque a gente tem que equilibrar os filhos, marido, família, a, a, a, né, o nosso trabalho, a casa. Então, assim, é, é muita coisa, né? E, e a gente a gente se coloca na obrigação né? de, de conciliar tudo isso, de, de resolver todos os problemas. A gente quer meio que abraçar um pouco de cada um. E se a gente não consegue, a gente se sente em falta, né? Às vezes a gente, sei lá, falha, seja na família ou um pouco no trabalho, fica em falta em um quesito ou no outro e a gente fica se sentindo, uh, não sei se a palavra é certa é incapaz, né? incompetente, de certa forma, né? Então, a gente... Uh, a, a, o que, que eu procuro para tentar solucionar isso é colocar uma lista de prioridades, né? o, que, que, o que, que é mais importante né? uh, primeiro acho que a gente tem que olhar para nós mesmos né? e, e, e se colocar uh, como mais importante, não que, não que a gente não tenha não dê importância a tudo que está à nossa volta, mas uma vez que a gente se dá a importância a gente passa a, a, a conseguir resolver um pouco mais dos problemas que estão à nossa volta, né? A gente passa a ver com mais leveza, acho que todo o restante que está à nossa volta. Então, eu acho que é, que é legal a gente colocar o que, que é mais importante para você hoje, né? O que, que você pode resolver hoje também, né? Se você não consegue resolver tudo ao mesmo tempo, então, pera lá, vamos pegar aquilo que a gente vai conseguir resolver... E aí a gente vai destrinchando né? e fazendo pouco a pouco para conseguir esse equilíbrio. Né? Eu falo, tem um exercício que eu, que eu até comentei com a Isa, que é o seguinte, quando a gente está muito agoniada né? e está cheio de coisa vários, vários problemas para resolver, a gente fica preocupada sempre com a coisa que é maior, né? você fica preocupada naquele grandão. E aí, o exercício é assim, você pega uma folha e vai colocando o, o, todos os problemas que você tem, desde o maior até o menor, né? Você vai colocando em ordem ali. E aí, quando você acabar, você vira a folha e aí começa pelo menor. Vai resolvendo os pequenininhos, quando você chegar naquele grandão, você vai ver que, de repente, ele nem era tão grande assim, né? Então, é assim, tira da, vai tirando da frente aquilo que você consegue resolver. E o que você não conseguir, ok, né? Pouco a pouco a gente vai entrando no lugar, a gente vai entrando no eixo. Ainda mais nessa fase né, de pandemia que todo mundo, a, a princípio, ficou meio desesperado, né? Ficou meio com sem saber o que vai acontecer, sem saber o que, que vai fazer. Então, calma, né? Vamos respirar fundo. Vamos contar até 10, vamos fazer essa listinha e vamos começando, né? Vamos começando devagar, que acho que pouco a pouco a gente consegue, consegue atingir né, um, um equilíbrio, pelo menos um equilíbrio interno, né? Que acho que é o mais importante. Legal. Enquanto acolher esse, essa desordem é importante também, né, Patrícia? Porque... Porte o momento que você acolhe, e entende, ela pode ser uma grande aliada para trazer novas alternativas, como você colocou. É, então a gente entender que ela faz parte do processo. Exatamente. Verdades. Aí até aproveito a tua a tua fala, né, para trazer que uh, não é fácil, né, a gente encontrar esse equilíbrio, porque às vezes uh, conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida às vezes a parte profissional nos chama mais, às vezes a parte pessoal nos demanda mais, né? E não existe perfeição, existe o que a gente pode fazer hoje da melhor forma possível, né? E aí eu, eu, eu queria trazer também, né, que as meninas têm falado da questão né, das crenças, assim. Vocês acham que as crenças, às vezes, elas estão linkadas, elas estão relacionadas por muitas vezes com a dificuldade da gente conseguir... Pelo menos um equilíbrio não ideal, mas possível, pode se dizer isso. Quando você me fala das crenças, né? E a gente aqui falando dos diferentes papéis que a gente assume, me lembra um pouco da crença da mulher maravilha, né, da mulher perfeita, que a gente é a mesma que o homem não chora. O homem não chora e a mulher tem que ser, é, e acho que é uma crença que muitas de nós nos vimos nos vemos né, com ela eu me vi nela durante grande parte da minha vida eu tenho modelos femininos muito fortes na minha família e isso traz né, um modelo mental de que a mulher é dá conta de tudo vai sempre dar conta de tudo é a mulher maravilha perfeita né? e, e é maravilhoso você olhar para essa crença e eu posso dizer por mim que foi maravilhoso olhar para essa crença identificar ela, e perceber que eu não preciso mais ser assim, né? que eu não preciso mais ser a Mulher Maravilha. Eu adotei esse modelo mental e que a imperfeição hoje é humana. né? Acho que nós somos acima de tudo seres humanos. Aceitar é, essa imperfeição com gentileza, como a Lídia tanto coloca em você, Fre, de uma forma tão acolhedora com todo sentido, eu acho, é acolher a imperfeição com gentileza olhar para esse modelo mental de que cada um de nós tem e escolher a partir de então se é se eu quero continuar com esse modelo mental ou não, né? Agora é uma escolha, a partir do que eu trago para consciência é uma escolha mudá-lo ou não. Eu eu pessoalmente preferi mudar, né? Acolher a minha imperfeição. Isso me trouxe mais leveza, mais criatividade, mais bom humor, mais felicidade, né? Acolher a imperfeição. Então foi, eu acho que é um, um, um primeiro passo aí, depois de olhar para essas crenças que são normais, todos nós temos. Agradecer, olhar, acho que a crença é importante, olhar para o que nos trouxe até aqui, mas poder escolher encarar as coisas de uma forma diferente a partir de agora. É, eu estou eu em total conexão assim, com, com a Isa, né, nessa, nessa linha de pensamento dela. E como ela, eu também, minha família tem mulheres também super fortes, super guerreiras né Minha avó mesmo, ela teve 11 filhos Fico imaginando, né? A gente aqui, eu tenho uma filha só e às vezes a gente já não consegue dar conta <risos> Agora eu fico imaginando naquela época, né? Imagina 11 filhos e foram sete mulheres Então cada uma dessas mulheres também tem uma, uma grande história então, e aí é de geração para geração, né, que passa essa coisa, né, da gente ter que equilibrar ali todos os pratos, né? E, e eu acho que, assim, o importante também é a gente uh, entender quais são as escolhas, né, para a nossa vida. Porque aquilo que a gente escolhe hoje é aquilo que a gente vai, a gente vai colher ali na frente, né? Então, a gente precisa uh, ver o que, que realmente a gente dá conta, o que, que, o que, que tem a importância para nós e, e a gente aprender também a delegar algumas funções, né? Porque às vezes a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo. E não precisa. Às vezes a gente consegue delegar uma função para um aqui, uma função para outro. Uh, por exemplo, né... Uh, seja no trabalho, ou seja aqui em casa também, às vezes né, o marido pode te ajudar, às vezes a casa está uma zona, está tudo caindo, e aí, poxa, não pode te ajudar, de repente levar uma loucinha na empresa, às vezes você pode delegar também uma função para um funcionário seu, para o gerente, e eles vão se sentir felizes, porque eles, eles também vão se sentir importantes com aquilo, né? Porque você está tá, tá confiando a essa pessoa, uma coisa que era para você ter feito, né? Então, de repente, ele também vai se sentir bem com aquilo, né? E também vai fazer, também vai desempenhar bem, vai mostrar uma função, é aquele olhar para o próximo também, né? A gente tem que olhar pra gente, mas a gente também tem que olhar para o próximo com compaixão, aquele olhar de verdade, confiar naquela pessoa, né? E... E, e o delegar não é só, não, não é só a, função, a questão de delegar, você está compartilhando, né? você está dividindo uma coisa, né? E acho que isso, isso é legal também, né? Nessa busca que a gente tem né? entre o profissional e entre o pessoal, né? É a gente poder transmitir um pouco também para cada um estar à nossa volta, uma coisa muito bacana que a Patrícia está colocando com relação a esse compartilhar é que eu acredito que quando você faz pelo outro, você tira a oportunidade dele de aprender. né? E a partir de alguns momentos aqui nossos, alguns encontros, eu comecei a me observar neste lugar. E eu fiz esse exercício em casa com meu filho, como eu comentei com vocês isso trouxe a sensação de maior segurança para o meu filho em muitos momentos, me trouxe mais oportunidade de ser uma mãe melhor, de uma profissional melhor, então esse olhar é, parece uma coisa tão simples, tão boba, mas é tão poderosa, né nos traz tantos benefícios não só para nós, mas para tanta gente que nos rodeia e depende do nosso equilíbrio. Verdade, eu, eu até vou trazer aqui que a Thaís colocou, né, que ela tá trocando ser mulher maravilha por ser mulher maravilhosa, que é uma coisa que é verdade, né? Adorei! <risos> muito bom, Thaís! É muito bom, né, porque a gente vai, vai trocando né, o peso de ter que dar conta de tudo por aceitar o que dá pra ser e o que a gente tem também, né, de bom. E aproveito isso para que vocês tragam, então, gurias, como é que vocês estão, né, tragam essa dica dessas experiências positivas que vocês estão vivenciando, que vocês estão colocando na prática, né, de conseguir dar essa leveza, conseguir esse equilíbrio possível, né, da vida de vocês. Acho que a Patrícia tem aí alguns é. pontos que ela... Olha, Já mim... até colocou, mas eu acho que ela tem algumas experiências muito legais, algumas dicas muito legais. Eu posso dizer que esse é um exercício, esse é um exercício assim, é, constante. Identificar os momentos em que a gente ainda está tá trabalhando no modelo anterior e procurar mudar. Então, começa com uma atenção plena daquilo que a gente está fazendo, né de corpo e alma presente sem julgamentos. A meditação me, me, me suportou muito nesse momento e, e os insights que a gente trocou aqui também desse olhar para o que me abastece como pessoa, como ser humano primeiro para eu poder ajudar os outros. Então, a meditação veio ao encontro disso, espaços de, de divertimento, yoga, mas a Patrícia tem mais dicas aí interessantes. Patrícia, por favor. <risos> Gente, assim, eu acho que um resumão de tudo, né, é, para mim, com relação ao equilíbrio, essa questão aí da, da lista, né, do gerenciamento das nossas prioridades. Uh, eu acho que a gente listando isso, a gente fica mais leve, a gente faz as coisas com um pouco mais de amor, né. E. Ah, eu queria fazer uma conclusão, assim, que eu fiz uma anotaçãozinha, <risos> uma colinha aqui. É, falando assim, não importa né, se a gente vai passar a nossa vida numa sala de reunião, num quarto ou uma ilha para a desista, mas quando a gente olha para a nossa própria vida, para o nosso próprio eu, a única coisa que importa é, é você passar fazendo aquilo que você ama, com as pessoas que você ama. Né? Você se perguntar, você está feliz, você está bem com aquilo que você está fazendo? E aí você observar se você aproveitou o máximo da sua linda, aterrorizante, bagunçada vida. <risos> né? Você, você deixa, o importante é assim, a gente deixar para trás tudo aquilo que pesa sobre você. Deixa, deixa para trás e leva só aquilo que for leve. Segura só aquilo que for mais importante para você. Então, acho que essa é a minha, a minha conclusão aí. Muito bom. Isa, quer complementar? Eu só diria que a gente vai viver eternamente nesse papel é, de equilíbrio, né pela busca do, do melhor equilíbrio, não tem um segredo, não tem uma receita de bolo única, cada um tem o seu, e eu, mas eu acho que o, um bacana é você entender que a desordem faz parte, muitas vezes, o desequilíbrio faz parte, mas você viver em harmonia com o desequilíbrio do, espaço, do papel também é importante. Então... Essa busca, ela vem com, com o seu olhar para você mesmo, com as suas necessidades, é claro. Mas que muitas vezes o desequilíbrio vai fazer parte do seu dia e que tá tudo bem, como ele já disse. Está tudo bem. É aceitar que o desequilíbrio às vezes faz parte. Uau! É <risos> Muito bom. Muito bom. Muito bom, meninas.